Thank <smart noise> you. E aí dá um, uma, um, chega num ponto que eu fico vendo que a gente está hoje, que é de achar que a representação dá conta de tudo, a representação digital computadorizada. Né? E aí, claro, como um bom mineiro desconfiado, eu vou logo perguntar, né, assim é, o que é, que é que não é possível representar? Eu sinto que, né, que é quando você, nos anos 90, quando se discutia muito a questão da realidade virtual tudo, tinha um pouco essa fantasia de que a gente ia conseguir representar né, é, tudo, né, todas as sensações, todos os cheiros, todas as emoções, né, é, e ainda tem essa ideia. Você tem esse esqueminha que eu acho é, bacana, que ele, né, é um esquema teórico, um esquema mais poético do que científico, né? ou seja, ele, não, ele não, não coincide com a verdade, mas ele abre caminho para a verdade, onde ele constrói essa ideia né, de, de, um, de um caminho cada vez maior na abstração, na história da humanidade. Né? Aí ele fantasia lá um pouco, né, com a cara de historicismo, né, do primeiro desenho do cavalo né, lá na. na da França, né? sendo assim, do homem que vai então desenhar um cavalo e ele adquire uma distância do cavalo. Ele tem que dar um passo para ter uma distância do cavalo e ele desenhar o cavalo. Né? Então ele tem um, um primeiro é, rabisco na tentativa de entender o cavalo. Né? Só que quando faz o desenho do cavalo, né, o, o desenho passa a ser mais interessante ele passa a olhar para o desenho e não mais para o cavalo. Né? Assim, aí cai... É, um... na nesse curto da imagem, ou seja, a imagem ganha uma presença mais forte, ganha uma autossuficiência, vamos dizer assim. Eu acho que tem aí um outro problema grave, que é esse problema de entender o mundo como um repositório de dados. Eu consigo mapear, e se eu consigo mapear, eu consigo representar. Então, o mundo é algo dado que eu consigo abordar. É importante se, se eu consigo abordar, se eu consigo mapear, eu consigo julgar esse mapeamento numa máquina qualquer, né? numa máquina. É que começa lá com a construção da perspectiva na Renascença, que chega no computador, uma máquina que mapeia esse mundo e que, portanto, eu poderia agir no mundo de forma é, o mais abrangente possível, com uma potência total, que eu tenha essa representação fidedigna do mundo. Né? Grande ilusão, disforça né? assim, né? Agora eu tô vendo onde que entra. Ah, tá, acabei de achar. Ele é ali na frente. <risos> porque o mundo né, chega num ponto que ele não se entrega. Né? É, mesmo, a gente não, não, não né, todos os filósofos vão colocar isso assim, tem um ponto que a gente não consegue conhecer o mundo. Né? E para mim, esse, esse ponto do, do, onde fica mais explícito mesmo é essa incapacidade de, de abarcar aquilo que é inexorável, aquilo que a gente não tem. É, que é, o o Prigogini vai falar da irreversibilidade né, do tempo, alguma coisa assim. Esse ponto que é o, que é o desafio, assim, como é que a gente faz né? essa representação total do mundo. Isso aí a gente não conseguiria incluir.